A Roda do Ano é um poderoso instrumento para se fazer magia e se conectar com os deuses. Você sabia disso? Você sabia que a Roda do Ano é muito mais que festividades e comemorações sazonais? Você sabe como usar o poder do sabás para tornar seus feitiços e seus rituais ainda mais poderosos, realizando seus sonhos, seus objetivos e tornando a sua vida ainda mais próspera?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 são temas falados o ano inteiro e, afinal de contas, é um assunto que realmente permeia todo o ciclo anual mas mesmo sendo um tema bastante falado é muito claro que existem diversas dúvidas a respeito da roda do ano desde a sua criação até mesmo como verdadeiramente você trabalhar com ela para mudar empoderar e melhorar a sua vida existem diversas vertentes de bruxaria e paganismo que se apropriam da roda do ano como uma forma né, de fazer magia, de cultuar os deuses, de dar sentido e melhorar a vida. Afinal de contas, a Roda do Ano e os sabás, eles não são propriedade exclusiva né, de um grupo ou de uma tradição mágica específica, mas pode ser sim vista e usada de diferentes formas, dependendo do meio aonde você aí do outro lado esteja inserido. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai olhar mais atentamente a roda do ano, como ela funciona, de onde ela veio, o porquê né, dessas diferenças entre roda norte, sul ou roda mista e se tudo isso realmente faz sentido. né? E é, você aí do outro lado pode ter certeza, vai sair daqui hoje, sabendo tudo que é preciso, a a respeito desse assunto, afinal de contas, não é mesmo? Bruxa foda é bruxa que entende das coisas, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira e você aí aprende tudo aquilo que você sempre quis aprender a respeito de magia e espiritualidade. Então, para você não perder o que eu crio aqui o que eu trago de informação para você, se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. A gente pode dizer que a roda do ano ela é um calendário pagão e através dele a gente vai observar as festividades e celebrações que são divididas ao longo dos 12 meses do nosso calendário civil e é, eles compõem parte das práticas mágicas e ritualísticas de diversos grupos praticantes de magia. Enraizada na cultura celta, hoje ela é tida como um dos meios que nos permitem né, criar relações com a natureza e assim é, com os deuses e as forças que estão ligadas e aliadas a elas né é uma celebração né do, de um calendário sazonal cíclico composta por oito festividades sou em Imbolc, ostara beltene lita lamas e meibon e que por sua vez né marcam a passagem das estações do ano o ciclo da vida da morte e do renascimento e um fluxo constante das energias né e que através dessas energias alguns grupos acompanham a trajetória de seus deuses de culto se organizam organizam suas vidas sonhos e objetivos rumando à concretização para comunidades pagãs politeístas né a natureza ela é uma expressão do divino e ela vai demonstrar através dos ciclos sazonais todas as fases de transformação em que nós seres humanos estamos sujeitos né as alterações né que surgem no decorrer das estações e que movem todos os reinos vivos no nosso planeta também movem as coisas dentro de nós e por isso as fases do ano, elas são uma maneira da gente refletir, observar e explorar a nossa realidade interna, para que a gente possa, então, compreender tudo que está interligado e se conectam né, com a gente, com a nossa mente, com o mundo e, eventualmente, através disso, buscar a nossa melhoria. Essa relação com a natureza, né, ela nos permite entrar num ciclo de é, regeneração e renovação, que se baseia nessas experiências, nos nossos anseios, né, nos compromissos e crenças pessoais e no entendimento da vida é, como algo cíclico de nascimento, crescimento, amadurecimento, morte e renascimento. E através disso, aprendendo né, a aplicar o poder desses ciclos também nas nossas vivências pessoais e como a gente pode é, alterar a nossa realidade utilizando da potência dos ciclos ao nosso redor também. Enquanto a roda ela gira, ela vai oferecer pra gente um espaço onde a gente pode refletir sobre as nossas condições, ações e a importância que a gente tem dentro da nossa comunidade né, e, acima de tudo, uma maneira profunda e necessária da gente refletir sobre a nossa vulnerabilidade, sobre a nossa fragilidade e também de se propor né, a melhorar, a recriar coisas em nós que já não faz também mais sentido. A roda do ano ela nos permite expressar uma série de relações complexas entre as formas divinas e nós seres humanos em conexão com a natureza e todos os outros seres que estão vivos e conectados a ela certo e vão trazer sentido e significado às nossas inquietações, nossos medros, fragilidades, desejos. E assim a roda ela vai girando continuamente, se transformando né? e nunca sendo igual, sempre diferente a cada ciclo que se começa e termina. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale, no Insta eu posto conteúdos que são diferentes comparados aos que eu trago aqui, mas que complementam ainda mais a sua vivência, a sua jornada mágica e o seu aprendizado. Por isso, me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale e me chama no direct pra gente conversar. A roda do ano, como a gente conhece hoje, ela vai ganhar muita visibilidade devido a Gerald Gardner e a Wicca, propriamente dita, que caiu nas graças de todo mundo, né? Com aí o seu surgimento num período onde existia muita represália, preconceito e diversas outras questões limitantes na sociedade. E a religião das bruxas, a wicca, veio de encontro com isso na intenção de libertar, de trazer aceitação de si mesmo numa sociedade hipócrita e conservadora. A estrutura da roda do ano icaniana ela se baseia no calendário celta que se guiava pelo ciclo da natureza, criando assim um calendário sazonal, baseando-se né, no que a gente vai observar é, ao nosso, no caso, o que os celtas olhavam ao redor, né? Podendo dizer também que essa roda do ano ela vai estar ligada a um movimento de transição do planeta, que é o um movimento é, feito pela terra e pelo sol e ela vai dar aí origem à existência das estações no futuro e dos ciclos é, dos equinócios. Originalmente os celtas comemoravam apenas os festivais conhecidos hoje como sabás maiores, né? sendo Soen, Mbouk, Beltene e Lamas, que são celebrações simbólicas, né? para a colheita, para o amor e para honra aos ancestrais. Os outros sabás, né? conhecidos como sabás menores, Yuli, Ostara, Lita e meibon são celebrações de origem europeia e que vieram depois e estão ligados diretamente a compreensão dos movimentos que a terra vai fazer é, e a gente vai entender hoje né como as estações os sabás eles são celebrações sazonais que vão marcar os pontos vitais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 ininterruptamente. E é por isso que, para além de um calendário, aonde a gente vai preparar comida, festa, encontrar com os nossos amigos pagãos e celebrar uma nova passagem de ciclo, dentro dos mistérios wiccanianos, a roda do ano ela faz parte da dança de transformação da deusa e do deus que reflete no iniciado, onde através da roda do ano e do contato com Deus e com a deusa, se dá aí a transformação. E através desses ciclos e dessas marés da natureza, esse iniciado ele vai aprendendo mais profundamente os mistérios que são revelados através das vivências que acontecem nesse período, os processos cíclicos, é, são muito importantes, porque através disso a conexão com os deuses se torna real e palpável. E é importante a gente trazer isso aqui para que vocês aí do outro lado, né, que não são iniciados, possam entender que a Wicca ela é uma religião iniciática. E para além de tudo que vocês já leram sobre o sabaz nos livros, existem sim questões iniciáticas, ritualísticas, que são transmitidas dentro dos processos wicanianos. E o meu maior conselho para você aí que está começando aí sua jornada mágica e quer trabalhar a roda do ano, vivenciar o sabás, faça festa sim, não deixe isso de lado. Mas muito, muito, muito além de festa, eu quero que você é, se concentre no sabá como um momento da natureza que pode estar tá refletindo diretamente o um momento pessoal. Uma conexão com a deusa, com Deus e com as forças criadoras do universo. E que através disso você pode ganhar força, ganhar coragem e perceber questões importantes na sua vida. Então, para além de qualquer outra coisa que a gente veja por aí, viva esse sabá também com consciência. A consciência de conexão com essas forças transformadoras e transmutadoras que trazem poder para você, poder para os seus sonhos. Poder para os seus objetivos e uma análise de si mesmo através dessa ciclicidade que é a própria divindade, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau.